Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total, meu nome é Daniel Kasper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a modelar um ralinho de dreno ou um ralo de, de banheiro utilizando o programa Autodesk 3ds Max o objeto que nós vamos criar nessa videoaula não é um objeto de grande importância até porque é um ralo mais antigo, um modelo que, que era muito utilizado em banheiros antigamente, porém com os novos ralos agora, que são ralos invisíveis, esse tipo de modelo é pouco utilizado. Só que eu quero que vocês atentem mais ao que nós vamos ensinar no quesito modelagem, tá? Então prestem bastante atenção no que nós vamos passar nesse vídeo, pois você pode utilizar para criar qualquer modelo 3D, tá? A técnica que nós vamos falar aqui hoje é sobre simetria. Então, vocês que já nos acompanham há mais tempo sabem muito bem que a simetria está presente em praticamente tudo que temos à nossa volta, exceto né, partes orgânicas, mas em objetos, na maioria, a simetria está presente e a simetria pode se revelar em todas as direções. Tá? Então, nós vamos ver isso hoje aqui através da modelagem desse ralinho de banheiro.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 a primeira coisa que nós devemos fazer é separar as referências eu fiz uma pesquisa aqui no navegador diretamente no google imagens e encontrei vários modelos tá? e o que eu quero mostrar para vocês aqui é que eles têm algo bem semelhante em relação a todos esses modelos quando nós comparamos esses ralinhos nós vamos perceber que existe um padrão tá? o que é padrão Daniel? padrão é tudo aquilo que se repete tudo aquilo que vai ser igual ali em determinado momento né? Então, nesse caso aqui, nós temos o padrão radial. Quando eu tenho essa peça aqui, deixe-me ver se eu consigo pegar aqui uma linha. Agora sim, então tenho esse alinhamento desses furos, tenho esse alinhamento na outra direção, tenho mais um alinhamento e mais um alinhamento. Com isso, nós podemos dizer que essa peça é radial, ou seja, eu consigo imaginar ali várias fatias, como se fosse uma pizza mesmo. Tá bom. Nas outras imagens, nós temos algo bem semelhante. Então, veja que eu tenho essa outra imagem aqui. Existem padrões diferentes, é claro. Mas, nesse caso, aqui eu estou focando nesse padrão aqui, que possui oito lados. Vamos chamar assim, oito fatias, né? Aqui eu tenho mais esse ralinho, que a gente consegue ver os detalhes. E, por fim, nós temos esse outro ralo aqui, que é o mais convencional. Que tem essa forma quadrada por fora, tá? Bom já vimos aqui o básico, agora vamos para a parte da modelagem para a gente ver como que vai acontecer a criação desse ralinho, tá? lá no 3ds Max a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que esse ralo tem uma concavidade até para a água poder descer né? para baixo desse ralo aqui, ele precisa ser côncavo então nós temos essa concavidade aqui com essa forma elíptica ou esférica vamos lá no 3ds Max agora eu vou começar aqui criando um objeto simples, pode ser uma esfera na nossa vista perspectiva, né? Agora vamos aquelas informações que nós já vimos, se observarmos aqui o nosso ralinho, já deixei aberto aqui também no nosso Pure Half, nós vamos perceber que eu tenho oito repetições, tenho uma, duas, vou desenhar aqui para a gente ver, então tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito repetições, ou oito lados. Então, eu vou começar apertando o botão F4 aqui na nossa esfera e vou deixar essa esfera também com oito lados, tá bom? Então vejam aí que nós temos inicialmente oito lados. Só que entre cada lados desses, eu vou precisar de mais divisões. Então eu posso dizer aqui, por exemplo, que eu posso eu vou precisar de três divisões, tá? Fazendo aqui uma uma simplificação do nosso modelo. Eu vou multiplicar esse 8 aqui então por 2. Vamos adicionar aqui mais uma divisão aqui no meio, então vamos colocar 16, tá? Então 16, temos aí essa forma básica da esfera. Agora eu vou aplicar um modificador Edit Poly a essa esfera, vamos aqui no nosso painel de modificadores, Edit Poly, vamos remover aqui essa parte de cima da esfera, selecionamos ela por completo e damos um flip na superfície ou na malha dessa esfera, e por fim, vamos achatar essa forma com a ferramenta Select and Scale na direção Z. Vou deixar ela mais achatada. E temos aqui a nossa forma inicial. Tá? Temos aquela forma ali do ralinho. Agora, observem que quando eu deixei o meu objeto com essa matemática dos oito lados, eu consigo extrair em cada lado desses aqui, esses furos. Né? Nós temos aqui vários furos. Só que eu preciso de mais subdivisões aqui no nosso modelo. Então, vamos vir aqui no nosso Edit Poly, selecionamos Edge, pegamos a ferramenta Shift Loop aqui dentro do painel Graphite Modeling, que é uma ferramenta fantástica, tá? Para quem não sabe utilizar, procure aprender. É uma ferramenta que ajuda muito na modelagem. E aqui eu vou começar a adicionar mais linhas ao nosso modelo. Então, eu vou adicionar essa linha, vou adicionar mais uma aqui, vou tirar essa linha aqui pressionando o botão Ctrl Shift e clicando sobre a linha. Vamos adicionar mais uma linha mais uma linha logo aqui abaixo, veja que eu não consigo adicionar mais linhas aqui, porque aqui nós temos triângulos, então vou selecionar esse pontinho no meio, fazemos um chanfro, vou deixar esse chanfro aqui um pouquinho maior, com zero divisões, podemos aqui reduzir agora um pouquinho, ok, e agora sim, voltamos lá para a nossa ferramenta Shift Loop, e volta a recortar aqui o nosso modelo, tá? então selecionamos Shift Loop, vou fazer aqui mais um recorte, mais um recorte e mais um recorte, perfeito. Agora falando daquela simetria que nós vimos há pouco, eu vou simplificar ainda mais esse modelo. Então vamos lá para a vista top, botão T do teclado, e aqui eu vou começar a excluir algumas partes, inclusive eu vou aplicar mais um Edit Poly aqui acima, para a gente poder acompanhar a evolução. Tá? Então vamos excluir agora essas faces, né? vamos excluir todas elas, e eu vou deixar somente uma fatia, da pizza que nós vimos há pouco tá bom feito isso agora vamos começar a extrair essas esses buracos nessas né? bolinhas aqui então para a gente poder fazer isso é só fazer a conexão cruzada que é basicamente aqui cruzar os pontinhos de vertex selecionando aqui um total de cinco pontos e depois clicando sobre o botão Connect. depois eu vou repetir esse passo vou fazer aqui uma conexão cruzada depois eu repito esse passo aqui algumas vezes até chegar na parte mais baixa aqui do nosso modelo, Connect e aqui vejam que vai sobrar aqui um buraquinho né, seria o espaço aqui para esse último buraquinho então selecionamos mais uma vez aqui de forma cruzada, aqui eu vou até adicionar mais um shift loop também vamos adicionar um shift loop aqui nessa área, Vejo que com a ferramenta fica muito mais dinâmico né e agora sim selecionamos os vértices e fazemos o Connect cruzado Bom. Em cada um desses pontinhos, nós vamos fazer um extrude ou simplesmente um chanfer, né? O chanfer também vai ajudar nesse caso. Então, fazemos um chanfro com zero divisões e eu vou deixar aqui um buraco desse tamanho mais ou menos, tá? Daqui a pouquinho nós voltamos consertando aqui qualquer coisa. Aqui no próximo eu vou fazer um buraco um pouquinho menor. Então, eu pego a mesma propriedade aqui e reduzo os valores. Vou deixar aqui um pouquinho menor. No próximo buraco, mesmo procedimento chanframos e deixamos um pouquinho menor que o anterior e no último buraco vamos deixar um pouquinho menor também então fazemos aqui o chanfro, reduzimos o valor até que fique somente esse buraquinho aqui bom, agora eu preciso consertar o arredondamento desse buraco porque ele não está perfeito então vou utilizar aqui um shape, pode ser um shape do tipo círculo vou deixar esse círculo aqui Vamos deixar esse círculo inicialmente com oito lados, aqui na interpolação é só deixar um valor 1, Steps, e ele vai ter 8 lados. E agora eu posiciono esse círculo no centro aqui dessa peça, pegando a ferramenta Align e alinhando centro com centro, X, Y e Z. Então eu vejo aí que alinhou perfeitamente. Aqui eu vou subir um pouquinho no eixo Z, voltamos para a vista top, mais uma vez, né? e vamos ajustar agora essa circunferência dessa peça. Então, para poder ajustar, eu vou ajustar somente um lado dessa peça. Então, vamos vir aqui, por exemplo, desse lado é, esquerdo né, da tela. Vou ativar também a ferramenta Edge Constraint. O atalho é Shift-X, tá? para poder ativar e desativar aqui rapidamente através do atalho. Shift-X, gravem aí. Então, Shift-X, coloquei aqui a opção em Edge. E agora, eu vou acompanhar as linhas. Então, acompanho aqui na direção das linhas. Mais uma vez... Aqui também vamos acompanhar as linhas. Nesse caso aqui eu tenho que desativar o Edge Constraint para poder mover aqui, porque não tem linha nessa direção, certo? E aqui também vamos mover para baixo, como não tem linha. Vou utilizar o Shape mais uma vez. Vamos movê-lo aqui para baixo. Reduzimos o Radius dele. Vou deixar aqui menorzinho, né? Pegando aqui na parte de cima e na parte de baixo. E agora, mais uma vez, com o Edge Constraint. Vamos habilitar aqui novamente o Edge Constraint. E vamos posicionar isso aqui no local correto. Então, posiciono aqui essa Edge. Perfeito. Mais uma vez, pegamos o nosso círculo. Descemos e reduzimos o Radius. Eu acredito que a maioria de vocês aí já descobriram né, como que o nosso modelo será feito. Mas vamos continuar aqui com o nosso Edge Constraint. Então, aqui eu vou somente ajustar essas formas circulares do modelo. E, finalmente, vamos para a última etapa. Vocês perceberam que eu trabalhei somente do lado esquerdo, certo? Eu não estou fazendo aqui do lado direito. Por que disso, né? Essa peça ela também possui simetria. E toda vez que eu tenho simetria, eu não preciso trabalhar dos dois lados. Eu faço somente de um lado e depois eu copio essa simétrica, da, da, essa simetria né, da peça e, e utilizo do outro lado. Isso facilita muito a nossa vida. Tá? Aqui também vamos subir. Nesse caso aqui não vai funcionar muito bem. Vou deixar como está. E observem que no lado direito aqui dessa peça não está correto, mas do lado esquerdo está correto. Agora eu vou aplicar o um modificador Symmetry a essa peça. Vamos aplicar a simetria no eixo X e vamos aplicar um flip. E agora vejam que os buraquinhos aí estão corrigidos. Aplicamos em seguida o modificador Edit Poly novamente. Selecionamos esses buracos aqui, vamos deletar todas essas faces de dentro do buraco. Essa linha aqui também, já não precisamos mais dela, então podemos excluir. E agora selecionamos o buraco novamente, esses buracos aqui no meio. Vou selecionar de cima embaixo, e fazemos um cap, tá? por que, que eu estou fazendo isso? para tirar aquela linha do meio, aquela linha que foi criada na simetria agora selecionamos as faces novamente, pressionando o botão control e vamos aplicar um pequeno inset, para poder inserir aqui uma superfície e reforçar essa borda depois de feito isso, é só deletar essa parte, e agora vamos começar a construir o nosso modelo como podemos notar, o ponto pivô continua no meio da peça então, nós vamos vir aqui no nosso menu Tools, Array, e vamos habilitar aqui o botão Preview, para visualizar tudo que vai acontecer. Aqui em Rotate, eu vou rotacionar no eixo Z, né, em torno aqui dessa peça. No caso, o eixo Z está nessa direção aqui. Então, rotacionamos no eixo Z, um total de 360 graus. Mais ou menos aqui eu parei em 350 porque eu tenho mais peças. Então vamos colocar aqui 8 peças inicialmente e um total de 360 graus. Aqui no tipo de objeto vamos me deixar como cópia e clicamos em OK. Agora vamos juntar essas peças através do botão e teste porque elas estão separadas. Então vamos aqui no botão e teste list e selecionamos a lista por completo pressionando o botão shift e e teste. Depois de atachar o modelo, vamos selecionar aqui todos os pontos de vértice. Vamos aplicar um Weld Settings e vamos colocar o valor mínimo. Porque vejam que aqui já soldou as pontinhas, mas eu não quero que solde essas pontas. Somente as ligações. Então, coloca aqui o valor em 0,01 e clicamos em OK. Agora sim, está tudo soldado, aí, como nós podemos notar. Nessa borda aqui, tem esse pequeno reforço também. Então, vou aplicar aqui na seleção da borda. Vamos aplicar um extrude, pressionando o botão SHIFT. Vou mover isso aqui um pouquinho para cima somente, para gerar esse efeito de cavidade. Fazemos mais um extrude com SHIFT, movendo aqui para fora, né? mais ou menos isso aqui. E vejam que o ralinho está praticamente pronto. Né? Falta fazer essa lateral aqui, que é quadrada. Como nós vamos fazer isso? Vejam que mais uma vez, além da simetria radial que nós acabamos de ver... Eu também possuo a simetria dos lados X e Y Para a gente poder criar isso aqui é um exemplo muito clássico tá? Então vamos lá, vamos ver como que vai funcionar Eu vou pegar aqui a seleção das edges Vamos lá na vista top mais uma vez, botão T Vou selecionar essas duas edges aqui e Vou pressionar o botão Shift e puxar para cima Depois vamos fazer aqui o alinhamento na direção Y é Esse eixo verde, fazemos aqui o um Make Planar Pego aqui do lado também Puxo na direção X e fazemos um Make Planar na direção X. Vou ajustar aqui mais ou menos com 1 um ou 2 centímetros de distância aqui na lateral. Então, deixo aqui nesse ajuste. E agora, vamos puxar essa linha aqui. E eu vou ativar a nossa ferramenta Snap Toggle. Ativado aqui, já vai estar, nesse caso, como Vertex. E eu vou ativar também o Enable Axis Constraint. Para poder movimentar aqui para cima e travar no local correto. Depois soldamos esse pontinho aqui, porque ele está separado, né? Vou tirar aqui o nosso Snap. Então o pontinho está separado, clicamos em Weld mais uma vez para poder soldar. E para reforçar essas bordas, eu vou pressionar o botão Shift e vou puxar um pouquinho para fora. tá? mais ou menos ali como um, um reforço aqui para quando nós aplicarmos a simetria. Agora observem que a simetria se aplica perfeitamente a essa peça. Então vamos mais uma vez aplicar o modificador Symmetry. Vamos lá na simetria. Vou aplicar primeiro no eixo X com Flip e depois no eixo Y. Então, temos aqui a simetria do nosso ralinho. Aplicamos o modificador Edit Poly logo aqui acima para voltar a editar o ralinho. Vamos aplicar agora também o modificador Turbo Smooth para ver o resultado aqui com a suavização. Então, vejam aí que com duas ou três interações nós temos esse formato aqui do ralinho, muito bom, né? Como podemos perceber. É claro que a proporção aqui não está correta, mas nós podemos voltar aqui e trabalhar um pouquinho mais nesse modelo, né? Para deixar ele com a proporção correta. Mas aqui eu acredito que já deu uma boa base para vocês entenderem como que funciona a criação desse ralinho. Só para a gente poder fazer um conteúdo mais completo, eu vou fazer esse fechamento aqui de baixo também, tá? Então vamos copiar esse modelo, vou fazer uma cópia aqui perfeita, botão F4 para visualizar o wireframe e agora eu vou tirar o turbo smooth dessa peça, vou tirar também as bordas, selecionando as bordas e deletando, aqui nesse caso eu vou deletar até um pouquinho mais, até aqui mais ou menos está bom, e aqui será a nossa peça de fechamento, isso aqui eu vou descer o ponto pivô um pouquinho também, vamos deixar aqui no meio e posicionamos essa peça aqui abaixo. O que, que acontece aqui na mecânica desse ralinho? Né? Quando nós rotacionamos essa peça, nós fechamos o ralinho. Quando nós rotacionamos novamente, nós abrimos. Então, essa daqui seria a mecânica dessa peça. Outro detalhe também é esse vinco aqui no meio, né, para poder puxar essa pequena alavanca. Então, vocês podem escolher, aí no caso, qualquer um dos lados. Eu vou pegar esse objeto aqui, nessa parte de cima... E posso fazer aqui o vinco saindo nessa lateral. Como eu estou com o um objeto aqui com Turbo Smooth. Vamos deixar aqui com uma quantidade menor de interações. Observe que a topologia não vai ajudar muito nesse caso. Então eu volto aqui para o meu Edit Poly. Vou adicionar mais um Edit Poly aqui para guardar a informação. E vamos fazer aqui com a ajuda da ferramenta Cut. Então eu vou pegar aqui o botão Cut. Vou fazer um recorte vindo aqui por cima. tá mais ou menos nessa direção aqui. E o recorte vai voltar. Daniel, precisa ficar perfeito nesse momento? Não há necessidade de ficar perfeito. tá? É somente para acompanhar aqui mais ou menos o que nós temos aqui na imagem. Aqui eu também vou selecionar esse polígono por completo. Vamos aplicar um inset para inserir aqui uma superfície né, de reforço. Deletamos essa superfície. Nesse caso aqui, o objeto que está abaixo... Está tampando, então não dá para ver Eu vou fazer um height selection Agora sim dá para ver melhor E aqui nessas quinas vamos ajustar Para deixar aqui a topologia um pouquinho mais interessante né? Então vou fazer aqui um connect Vou fazer um connect aqui também dessa linha Essa outra linha aqui na verdade Ela pode até sair daqui Vamos fazer um control remove E aqui eu vou fazer mais uma linha Saindo aqui nessa direção Então inclusive eu posso fazer aqui um connect depois conectar esses dois pontinhos de vértice. Aqui o nosso modelo está pronto, né? Como nós podemos ver aqui deu um errinho. Deixe-me ver aqui o que que está acontecendo. Assim, aqui é só fazer um target Weld. para poder soldar esses pontinhos que estão perdidos. Agora aplicamos o Turbo Smooth, perfeito. E falta somente agora o nosso modificador Shell, que eu posso aplicar tanto acima quanto abaixo do Turbo Smooth. Então aplico aqui o modificador Shell. Modificador Shell vai criar esse efeito aqui de superfície né, dobrando a superfície do modelo vamos visualizar a parte de baixo também aplicando o Turbosmooth e o modificador Shell então aqui nós vamos ver que o modificador Shell também deixou esse efeito de espessura e depois vocês podem só brincar aí fazendo essa mesma chavinha fazendo essas laterais aqui do modelo tá, mas eu vou deixar vocês brincarem um pouquinho para vocês quebrarem a cabeça também, até por questões de estudo